Olá! No vídeo de hoje trago um frame enorme. É o maior frame que eu já trouxe aqui para o canal. Aquilo depois de estar montado e a voar deve ficar um monstro dos céus. Por isso, se gostarem no final do vídeo, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudar o canal a crescer. Mais um unboxing. Uma caixinha já a grande e não é nada mais, nada menos do que mais um frame desta vez um frame para 6 motores onde tem aqui os braços onde tem aqui os plates a caixa não tem mais nada veio só isto aqui está o plate superior Ora, parafusos onde traz todos os parafusos à molhada grandes, pequenos pleito superior onde diz F550 Isto é em fibra de vidro Não é carbono Senão provavelmente seria outro tipo de preço Temos aqui o pleito inferior Que é a nossa placa onde a gente vai Soldar os esques Ali mais mais, menos mais, menos mais Menos mais O menos mais, onde a gente vai soldar O conector à bateria Aqui conseguimos ver qual é a faixa Do positivo e o negativo Que o interior é a faixa Do positivo e o exterior da placa é a faixa do negativo pelo menos assim se quisermos fazer algum furo na, no plate sabemos onde é que está a passar as faixas do positivo e do negativo depois tem aqui alguma furação provavelmente será para depois instalar alguma coisa algum extra agora vamos aos braços estavam disponíveis nestas três cores eu mandei vir dois de cada que é para simbolizar a frente, as laterais e a traseira uma coisa diferente que tem dos outros braços. Tem falta daqui da furação. Como posso mostrar. Os braços normalmente têm este rasgo com esta furação. Este não o tem. O meu colega pediu-me querer uma coisa resistente. E eu mandei vir estes. Por causa de serem mais resistentes. Em relação ao acabamento. Não é o um dos melhores. Mas também não é um dos piores. Que eu já vi bem piores. O meu F450. O primeiro que tive. Tinha o mau acabamento mesmo muito mal este aqui não é mau mas é preciso dar-lhe um cuidado como vem aqui tem aqui a rebarba o excesso, isto tem que ser tirado com x-ato Tem que passar aqui um x-ato à volta para tirar aqui as rebarbas mas de resto para já não tenho muito a apontar vou deixar na descrição do vídeo o link do F-550 com estes braços ou com estes braços já agora vamos fazer aqui também alguns testes de comparação dos braços para os outros são muito idênticos apesar que este aqui o preto este preto tem melhor acabamento mas isso porque eu estou a gostar muito desta marca do HF esta é outra marca a diferença de um para o outro é mesmo a rebarba este ter aqui rebarba e este não ter e aqui a furação deste ter aqui estes cortes e este não ter aqui na zona dos cortes aqui tem mais espessura e aqui tem menos já agora vou ver o peso de cada braço. Agora vou pesar o braço com o furo. Pesa 53 gramas. E agora vou aqui a um preto pegar no braço sem o furo. Consegue ser uma grama mais leve. Eu pensava que este seria mais pesado, mas não. Afinal este ainda consegue ser mais leve do que este, uma grama. Agora vou montar isto tudo e já vos mostro como é que fica montada. Ora, está montado, traz 27 parafusos pós-motores para e são precisos só 24. O resto do frame sobraram 3 parafusos. Estes dois eu já vou explicar porque eu tenho aqui estes dois no, no canto. A furação em cima bateu toda certa, não tive qualquer tipo de dificuldade. Mas, aqui por baixo, onde eu tenho aqui os braços brancos, sei que eu tenho aqui os dois parafusos parados. Estas duas furações, a gente precisa de alargar um pouco a furação. É o único sítio que eu vejo que uma pessoa tem que intervir abrindo mais o furo ou escariando. Experimentei a ver se era dos braços noutros sítios, mas não. É mesmo o frame nesta zona, a furação não tem a mesma distância. Por isso é preciso escariar aqui esta zona, abrir o furo mais para o lado para conseguirmos apertar bem o parafuso, senão vamos estar a dar cabo da porca que está dentro do braço. De resto estava tudo a bater certinho, normalmente há sempre aqueles problemas com a furação nestes drones com o frame muito mais barato. Aqui no interior isto tem muito espaço, eu quase consigo lá meter a mão dentro e cumprimentar alguém. Isto é mesmo enorme aqui por dentro, tem mesmo muito espaço. Tem espaço para meter a controladora, o receptor, o VTX. Uma câmara, uh, telemetria, conseguem meter tudo aqui dentro, sem estar nada cá fora. Este trem vem sem pés de aterragem, porque eu tenho já aqui pés, se não tinha mandado vir com os pés. Agora vou pesar o bicho e o peso dele, aqui estão os parafusos dos motores e aqui os dois parafusos que faltam em baixo, 492 gramas. O RCX Drone é o vosso canal. Vocês são peça fundamental para o canal manter-se de pé e trazer vídeos todas as semanas. Digam nos comentários se vocês querem ver a montagem do F550. Eu vou ter que pesquisar um bocado porque é a minha primeira vez que vou montar um, um drone de 6 motores. Também não será muito difícil. São mais dois motores, mas a configuração deve ser um bocadinho diferente. Mas a sério, comentem mesmo a dizer se querem ou não que eu traga para o canal o F550. E esperem pelos próximos vídeos porque vai haver novidades. E até já!